O Alex é maravilhoso, incrível, eu passo uma energia maravilhosa, eu tô num momento de mudança de vida também, então esse trabalho de coaching que ele fez foi ótimo. Eu tô muito feliz, tem uma filha maravilhosa, Maria Clara, que vai completar três anos agora no dia 24. Adorei, parabéns pelo trabalho, continuem espalhando amor, motivação, coisas boas, porque é disso que o mundo precisa. Essa palestra foi sensacional, foi algo que mostrou para a nossa cidade, e para nossas mães, que é tudo o que eles precisam, tudo o que elas precisam. Porque nós temos crianças de todas as idades e estava faltando isso, porque a nossa cidade é uma cidade de 300 mil habitantes e nós não temos o que existe nos grandes centros. Então, essa palestra veio a calhar, veio para mostrar o que realmente nós precisamos fazer com nossos filhos, no meu caso, com o neto. Acho, acho muito importante né, iniciativas como essa, para a causa, né, para a inclusão, para motivar também, empoderar as famílias. Dizer que eles têm autonomia que vão ter, né? Porque a gente quer o que a gente deseja. Como é que agradece. Obrigada, muito beijo. Obrigada.